Olá, aqui é o professor Rodrigo. Vamos falar sobre logaritmos, tá? É um conteúdo que introduz a noção de função logarítmica, tá? Então nós vamos precisar entender alguns conceitos, desses conceitos, algumas regras básicas de operações com logaritmos. Então, acompanha aí. Nós vamos começar, como não pode ser diferente, pela definição de logaritmo, ok? Ok. Então, a definição diz o seguinte, dados A e B, números reais positivos, com A diferente de 1, o logaritmo de, de B na base A é o número real X, tal que A na X é igual a B, ou seja, log de B na base A é igual a X, C e somente C, C e somente C, a elevado na X é igual a B. O número B é conhecido como logaritmando. Em outras palavras, quando eu escrevo isso aqui, log de B na base A é igual a X, eu estou dizendo que então a base A elevada na X resulta B. Ou em outras palavras, quando eu, não, eu desconheço X, né, eu quero saber que número eu elevo a base A que resulta B. Essa é a pergunta a se fazer quando eu quero resolver um logaritmo B na base A. Ou seja, que número ou que expoente eu tenho que elevar o A para que resulte B. Então A e B são bases, na verdade, não, a base principal que a gente se refere é A. Mas eu quero saber o expoente que eu elevo A para resultar B. Certo? Alguns exemplos. Ou seja, logaritmo de 36 na base 6. Oh, logaritmo de 36 na base 6 é 2. Por quê? Porque 6 elevado a 2 é 36. Logaritmo de 1 na base 10 é 0, porque 10 elevado a 0 resulta a 1. Lembrando um fato bem inter... importante, é muito comum nós vermos isso aqui. log de 1. E aqui está suprimido o 10. Quando for base 10, ele costuma ser suprimido. Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Logaritmo de 1 um nono na base 3, ou seja, é menos 2, porque 3 elevado na menos 2, que vai resultar 1 um nono. E por fim, logaritmo de 12 na base raiz cúbica de 12. É 3, porque raiz cúbica de 12 elevado na 3 resulta 12, certo? Então, fundamentalmente, isso é logaritmo. Agora, vamos aqui um exemplo rápido, tá? É possível determinar o valor de x sabendo que x é igual a log de raiz, cubo, raiz quadrada de 2 ao cubo na base 1 um oitavo. Vamos tentar escrever isso de acordo com a definição. Então, de acordo... Com a definição, nós temos que 1 um oitavo, a base 1 um oitavo elevado na x, ou que número x eu elevo 1 um oitavo, para que resulte, para que seja igual a raiz quadrada de 2 ao cubo. Isso é uma equação, uma equação exponencial. Que a gente viu como um assunto anterior Certo? Então a, a, Normalmente vamos cair numa equação Exponencial num logaritmo Então vamos tentar a, Vamos ver aqui como que a gente pode resolver isso Igualando as bases né, Um oitavo e dois Eu consigo escrever um oitavo Como um elemento da base 2 aqui né? é, Um oitavo pode ser escrito como Um meio Na Vamos fazer diferente aqui 1 sobre 2 ao cubo, tudo isso está elevado na x, correto? 2 ao cubo é 8, e aqui é 2 elevado na 1 meio ao cubo. Já está melhor, né? já estou vislumbrando base 2 aqui e aqui. Só vou inverter isso, vai ficar então 2 na menos 3 elevado na x, igual a 2 na, aqui produto de expoente, é, potência de potência, eu multiplico vai ficar 3 meios e aqui só para deixar então, então potência de potência, então menos 3x igual a 2 na 3 meios, igualamos as bases, então só para concluir, então menos 3x é igual a 3 meios ou x igual a menos 1 meio. Então resolvemos um logaritmo, lembrando que isso acabou caindo numa equação exponencial, certo? Mas bem simples, o que é imprescindível é entender o conceito de logaritmo, que a, que é, que a gente vai escrever. Então a base elevado no x aqui tem que resultar nisso, tá? Vamos então a partir da definição, que log de b na base a é igual a x, se e somente c, a na x igual a b. Essa a definição aqui nos traz algumas condições de existência, porque não pode ser qualquer número para a, b ou x, ou principalmente a e b. Né? Primeiro, o b e o a tem que ser maior que zero, eu não posso ter uma base nem igual a zero e nem negativa, tá, e o a deve ser diferente de 1, já vamos entender o porquê, alguns exemplos, tá, veja que log de menos 36 na base 6, veja que nesse caso o b é menor que 0, o que que acontece, então que número, eu vou pensar aqui, que número x eu elevo o 6, que resulte menos 36, ou seja, não existe expoente x que satisfaça essa equação que resulte numa base negativa. Agora aqui, log de 0,5 na base menos 2, da mesma forma, não existe valor y que eu elevo menos 2 e vai resultar e vai resultar em 0,5. Tá? Seguindo. E aí o um último exemplo que se refere a, a diferente de 1, então log de 10 na base 1, ou seja, não existe valor w que eu elevo 1, que eu vou chegar a 10, tá? que vai satisfazer essa equação, então temos que ter cuidado só a, a condição de existência do logaritmo, são esses três pontos que nós temos que observar. Agora eu trago aqui, Algumas consequências de, da definição dos logaritmos E vai ser muito útil depois para nós simplificarmos equações com logaritmos, tá? Primeira, log de 1 na base A vai ser sempre zero Porque uh, o zero vai tornar qualquer base 1, tá? Outra, log de A na base A sempre resulta 1 Pois A na 1 é igual a 1, né? Um tanto lógica Seguinte Log de a na n Na base a vai ser sempre n É quase uma consequência dessa anterior aqui né Pois a na n igual a a na n Então se eu conseguir Quebrar essa Esse valor aqui Numa base, escrever na mesma base Que a base do logaritmo né Então o próprio expoente vai ser O meu resultado Outro, a elevado na, log de, a na de log de n na base a é igual a n. Então eu tenho que ter essas duas situações aqui. Então, por consequência, o a então, elevado na log n na mesma base, o resultado é este n aqui. Ok? Então, uh, seguindo... A última consequência, então, log de m na base a é igual a log de n, ou quando log de m na base a for igual a log de n na base a, isso só vai poder se m for igual a n. Tá bom? Então, são algumas das consequências, e aqui na sequência eu mostro algumas aplicações, inclusive. Por exemplo, se eu tiver log de raiz de 3 na base raiz de 3, vezes log 3 elevado na log de 8, na base 3, olha o que acontece. Pela consequência 2, que nós vimos lá, isso é igual a 1, e isto é igual a 8. Tá? Então, simplificando isso tudo, vai ficar 1 vezes 8, 8. Pronto, sem precisar desenvolver todo o logaritmando, enfim. Aqui nessa na sequência, log de x na base 3 é igual a log de 29 na base 3, então, por consequência x é igual a 29, já que eles estão aqui a mesma base, está se referindo à mesma base. Veja que isso pode simplificar bastante o processo de, de resolução de equações com logaritmos. Próximo, logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto de dois números positivos em uma base A, com A diferente de 1 e maior que 0, é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números na base A ou seja, se eu tenho log de um número que eu consigo quebrar entre, do, entre um produto de dois outros, eu posso escrever como ele, uh, um, bom uh, a gente pode escrever como a soma de outros dois logaritmos na mesma base tá? eu posso ser quebrado porque às vezes eu fico, isso pode simplificar um processo como vocês podem ver na sequência. Eu tenho log de 25 vezes 625 na base 5. Tá? Eu posso escrever como log de 25 na base 5 mais log de 625 na base 5. O 25 posso escrever como 5 ao quadrado e 625 como 5 na quarta. Olha como fica mais simples. E aqui pelas definições anteriores, pelas consequências, eu sei que isso aqui é igual a 2. E isso aqui é igual a 4. Então 4 mais 2, 6. Ficou mais simples, né? Aqui eu olho o log de 500, ah, eu olho 500, eu posso escrever como 5 vezes 100. Já que aqui eu tenho base 10, então de cara, o log de 100 eu vou conseguir resolver. Então já vou conseguir simplificar esse processo. Eu posso escrever como log de 100 mais log de 5, que vai ser igual... Aqui é 10 ao quadrado, né? como é a mesma base, então por consequência é 2. E log de 5 não há o que fazer, então fica 2 mais log de 5. Simplificado também. Logaritmo de um quociente vai ser muito semelhante, né? Porém, eu posso escrever, ao invés de como uma soma, eu vou escrever como uma subtração. Log de B sobre C na base A. Pode ser escrito como log de B menos log de C. Veja que é diferente log de B sobre C de C sobre B. Porque vai alterar isso aqui, essa ordem, tá? E aqui uma aplicação, da mesma forma. Aqui eu tenho a divisão, a fração, eu posso quebrar os dois, resolver separadamente, e o resultado da subtração é o resultado final do logaritmo. Aqui, também da mesma forma, então, log de 1 na base 4 menos log de 16 na base 4, aqui eu já consigo aplicar uma consequência também ali, né, log de 1 na base 4 é zero, log de, de 1 sempre, independente da base, sempre será zero. E aqui log de 16 na base 4... É 4 ao quadrado, né? então resulta 2, como eu tenho a subtração menos 2. Logaritmo de uma potência. No logaritmo de uma potência uh, existe uma, um processo que é bem interessante. Eu sempre vou poder jogar, por exemplo, log de B na N na base A, esse n eu sempre vou conseguir jogar ele para cá e simplificar um pouco. Ou bastante, né? Isso equivale a N vezes log de B na base A. Veja que eu estou fazendo sem demonstração dessas, dessas regrinhas, até porque senão o vídeo vai ficar um tanto extenso. Mas usem cada uma dessas regras para resolver essas equações e problemas que envolvam logaritmos. Aqui uma aplicação, né? Eu já até utilizei isso antes. Ó, eu consegui... Isso aqui devia ser um número bem grande, que foi é, escrito como 5 elevado a 8. Então esse 8... Vem para frente e isso aqui vale 1, correto? Então fica 8. Ah, e não necessariamente eu preciso transformar na mesma base, mas eu posso deixar num expoente mais simplificado. Mas quando eu conseguir deixar na mesma base aqui, 5 e 5, por exemplo, então a consequência é que o resultado disso é 8. Aqui também. Então log de 3 na 1,5 na base 2. Então esse 1,5 eu posso jogar para frente ficou... Log de 3 na base 2. Ele não tem solução no real, no número inteiro, desculpa, mas pode ser simplificado o processo. Aqui alguns exemplos. Tá? Sabendo que log de 2 é aproximadamente 0,3 e log de 5 aproximadamente 0,4, determinar o valor aproximado de. Então, se eu já tenho só valores aproximados, eu posso usar isso e o resultado, por consequência, será aproximado também. Então veja que eu posso, veja que esses dois estão na base 10. Tá? E aqui também está na base 10. Vai ficar então log de 5 meios, pode ser log de 5 menos log de 2. Aplico os valores que eu já tenho e pronto. Aqui eu posso escrever como o log de 20, como log de 2 vezes 10, ou log de 2 mais log de 10. Então, log de 2 eu tenho, é 0,3, e log de 10 na base 10 é 1, então 1,3. E para terminar, log de raiz de 5, é log de 5 elevado a 1,5. Esse expoente eu posso jogar para frente, aqui. Então, vai ficar 1,5 que multiplica log de 5. E esse valor foi dado, então, 1,5 vezes 0,7, então 0,35. E agora uma última, uh, esse recurso é muito utilizado, chamado mudança de base. Tá, eu tenho, por vezes eu tenho um logaritmo aqui, e, e assim apenas ele é complicado, mas eu posso transformar para outras bases, como uma divisão de outros dois logaritmos, mas numa base conhecida, que seja comum tanto a B como a A, e aí eu posso ser, chegar a uma solução mais fácil. Então, se A, B e C são números reais positivos E A e C São diferentes de 1 Isso também é importante Porque precisa obedecer a condição de existência dos logaritmos Então, log de B sobre A Pode ser escrito como Log de B na base C Sobre log de A na base C Eles têm que ser na mesma base Esse C eu posso escolher de forma conveniente Então Considere os seguintes logaritmos Log de B na base C Igual a X Aqui a demonstração, tá? Eu, Eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês Vocês podem acompanhar, fazer a leitura dessa demonstração Para a gente não perder muito tempo, tá? Mas ela é bem importante avaliar e tentar entendê-la Então agora vamos para um exemplo, tá? Então, recorrendo às mudanças de base, vamos determinar o valor de log de 16 na base 8. Veja aqui, o resultado não é um número inteiro. Não existe um número inteiro, 8 que eu elevo, uh, um número inteiro que eu elevo à base 8, que resulta 16. Mas com o recurso da mudança de base, nós conseguimos chegar numa resposta de forma bem mais fácil. Então, eu vou pensar o seguinte, existe uma base que seja comum, que eu possa, então... Uh, reescrever esse 16 e o 8, então veja que 8 e 16 claramente são números que podem ser escritos na base 2, né? Aqui o 8 é 2 uh, ao cubo e 16 é 2 na 4, então a base é 2. Eu vou usar log de 16 na base 2 dividido por log de 8 na base 2. Aqui tá tem esse 1 tá sobrando, tá? Não está certo Log de 8 na base 2 Então 16 é 2 na 4 E 8 é 2 ao cubo Então vejo que isso já tem solução né? O 4 pela propriedadezinha Eu posso jogar aqui para frente né? E o 3 também E log de 2 na base 2 é 1 Log de 2 na base 2 é 1 Ou simplesmente simplifica E resultou 4 terços Vejo que eu cheguei no resultado deste, Desta operação aqui mesmo não sendo um número inteiro, eu consegui chegar na resposta exata, utilizando o recurso da mudança de base. Aqui mais exemplo. Então, sabendo que log de 11 é aproximadamente 1,04, vamos determinar o valor aproximado de log de 1000 na base 11. Então, vamos lá. Para isso, mudamos a base do logaritmo dado para 10. Este aqui. Por quê? Depois pensando já na mudança de base Então o 10 é uma base comum a 1000 E o 11 foi dado na base 10 também Então este vai ser o recurso Eu vou escrever como log de 1000 na base 10 Sobre log de 11 na base 10 Log de 1000 na base 10 é simples Aqui é 10 cubo, vai resultar 3 então. E aqui embaixo log de 11 foi dado o valor 1,04 então, chegamos no valor da aproximação. E aí, um último exemplo. Determinar o valor da expressão. Um oitavo que multiplica log de 10 na base 2, vezes log de 49 na base 10. Vamos lá. Então, um oitavo. Copiamos. Log de 10 na base 7, vezes log de 49. Aqui copiamos, né? Então, log de 10 aqui fica como está. Isso podemos usar um recursozinho de mudança de base. Por quê? Eu vou jogar tudo para a base 7, justamente pensando, a, pensando aqui. Então, log de 49 na base 7, e aí 49 é 7 ao quadrado. Então, já vai facilitar também. Esse vai poder ser simplificado com esse, aqui como está na sequência. Né? E aí, esse log de 7 ao quadrado na base 2, esse 2 vem para frente, aqui. E log de 7 na base 7 é 1. Tá? Então, ficou... Um quarto, só usando os recursos, mas veja que a gente consegue fazer isso de forma fácil se usarmos, se conhecermos bem essas propriedades dos logaritmos, tá bom pessoal? Então vamos ficar por aqui e eu vou disponibilizar esse material para vocês, para avaliarem com calma tá? e, e darem uma estudada. E na sequência a listinha de exercícios. Abraço!